Vocês têm pedido imenso para tirar fotos com o dele masculino, por isso o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Música Esse vídeo teve demasiados desafios. Não tivemos tempo para filmar, não tivemos tempo para fotografar. E eu quero tirar muitas fotos e não tenho muito tempo, por isso. Queres a Mais ou menos às 40, meio-40. É chato estarmos a filmar e a fotografar. É fotografar porque... Mas pronto. Nós conseguimos, não é? Uma tarde muito oh, quente e era uma da tarde, por isso vocês imaginam que o sol estava mesmo muito forte para tirar boas fotos e, para além disso, eu não conhecia muito bem o meu modelo. tudo a ser gravada. Olá! E quem era o meu modelo? O meu modelo é o Peleitão, youtuber, músico e vocês devem conhecê-lo por ter aparecido no programa The Voice e por ter cantado com a Rita Ora. Ok, primeiro, o local. O local não era nada de interessante, nós estávamos no centro da Maia, num sítio completamente cinzento, tinha uma fontezinha de um lado, umas escadas, uns grafites num ponto desse local, mas era tudo com pouca cor, por isso eu cheguei um minuto antes de leitão, por isso tive um pouquinho de tempo para perceber o que é que eu ia fazer, mas acho que correu muito bem. A primeira coisa que eu queria tirar foto, se calhar, era andar, eu dar fotos a andar. Fotos a andar são as fotos que eu mais gosto porque dão um ar tão natural às vossas fotos. E fotos a andar são ótimas para se vocês quiserem tirar uma boa foto de outfit sem estarem tão rígidos nas fotos. Existem muitas bloggers que tiram fotos completamente estáticas, mas adicionar um bocadinho de movimento transmite mais naturalidade, por isso é uma coisa que eu vos aconselho mesmo muito. A segunda coisa que eu pedi para o Litão fazer foi sentar-se. E esta ideia é boa para vocês envolverem o vosso objeto no vosso fundo. Vocês vão perceber-se ao longo do vídeo que eu mudei muitas vezes de fundo e os efeitos são completamente diferentes, por isso, vocês já vão perceber isto tudo. Vossos sentados são fotos que funcionam sempre, mas sempre, ficam sempre muito muito bem, por isso quero que vocês tenham atenção o espaço que vos as cores do vosso fundo. Mas isso é muito importante se vocês quiserem ter um feed harmonioso ou o vosso cliente ou modelo quiser ter um feed harmonioso, por isso é uma coisa que vocês têm que ter atenção. Uma coisa que eu adoro, e não sei se vocês repararam, mas sempre que eu tiro fotos ao meu namorado, ou tiro fotos ao meu primo, eu adoro tirar fotos com o céu, é aquele azul nas fotos, para mim fica perfeito, por isso o que eu pedi foi para o leitão se desviar um bocadinho e colocar-se à minha frente e atrás dele só se vê céu e um prédio azulado, por isso azul <risos> funciona sempre muito bem, por isso gostarem de um feed com azul aconselho-te a colocar o vosso modelo perto de um local onde não tenha quase nada à volta e que consiga apanhar o máximo de céu possível e estas fotos ficam incríveis como vocês estão a ver agora e, e eu sou um bocadinho viciada neste tipo de fotos por isso já tirei muitas muitas muitas assim. Ah, agora é melhor mudar de roupa, para lá. A próxima dica que eu tenho para vocês é mudar de roupa para aparecer vários dias. E eu, há uns anos, quando tirava fotos para vloggers, elas levavam carradas de roupa para aparecer muitos, muitos dias diferentes e ficavam com conteúdo para quase dois meses. Por isso, como nós não tínhamos muito tempo, eu podia leitão leitão para trazer algumas peças de roupa. Nós também só, só mudamos uma peça de roupa, colocamos um cancequinho por cima, Vou mudar um bocadinho o outfit, mas a mudança principal foi mais nos locais onde nós estávamos, por isso se vocês não puderem tirar fotos com várias roupas, não se esqueçam que também podem mudar muito o fundo e o espaço onde estão, mesmo estando só num espaço como nós, nós conseguimos tirar várias fotos com fundos diferentes, por isso isso é uma coisa que vocês têm que terem atenção. Se não puderem mudar de roupa uh, por alguma razão, vocês podem sempre mudar o vosso fundo. O que é que estás a achar de agora da de sexta Estou a adorar. Não, não. não, não ficar muito bom, mas. Olha, eu estava a pensar numa coisa. Um, as árvores são incríveis, mas se tirar uma foto de baixo para cima, se calhar até fica bem, mas eu queria tirar uma foto de frente, por isso talvez colocámos aqui neste banco e fingimos que estamos a, ao nível de tá árvore a, a, okay. Okay? a próxima dica que eu tenho para vocês é exatamente isso, finjam o ambiente. E deste modo nós estávamos ao, quase ao mesmo nível das folhas verdes da árvore e funcionou mesmo muito bem para criar outro tipo de fundo, um fundo verde completamente diferente do que tínhamos tirado até agora e assim conseguimos tirar outros, outras fotos que parecem ter sido tiradas noutros dias, por isso resultou muito bem. Outra dica que tenho para vocês é procurar as luzes e a sombra. Nós ao sairmos deste espaço, nós mudamos de posição e eu reparei que a luz estava a passar pelas folhas da árvore e estava a incidir na cara do leitão de uma forma mesmo bonita, por isso eu pedi para ele ficar um bocadinho quieto para tirarmos fotos com essa nova luz e o efeito ficou muito bonito. Por isso tem que encontrar algum objeto, ou neste caso uma árvore, ou seja, entre o sol e o vosso modelo, e como eu vos disse é muito importante estarem no vosso local e pode ser mesmo 20 segundos, neste caso demorei 5 segundos a perceber que estava o sol em bater e aproveitei logo. A seguir eu vou-vos dar a dica do movimento, o movimento como eu vos disse é muito importante e como eu vos disse andar é uma ótima forma de vocês transmitirem um movimento, mas vocês podem fazer movimento de outras formas. Eu pedi a leitão para saltar e essa é uma pose que vocês podem pedir aos vossos modelos como estava muito calor, só pedi para ele saltar duas vezes e esta foi uma foto que resultou de um desses saltos. Se vocês tiverem um bocadinho mais de paciência que nós e um bocadinho mais de tempo, deviam aproveitar para fazer o máximo de movimentos possíveis. A próxima dica que eu tenho para vocês é sentar nas escadas e essas escadas são muito especiais porque criavam uma ilusão ótica. Parecia que o céu começava no fim das escadas e vocês sabem que eu adoro o céu e adoro o efeito azul, por isso. Essas fotos resultaram mesmo muito bem. E adoro fotos sentadas nas escadas porque consigo apanhar mesmo muito bem o outfit todo. E é uma boa forma de vocês tirarem um outfit de dia sem terem que estar de pé. Muita gente tira fotos de pé, vocês podem sentar e essas fotos ficam sempre, sempre muito bem. Pelo menos eu gosto mesmo, mesmo muito de ver. Outra ideia que tenho para vocês é procurar efeitos de luz no fundo. Vocês lembram-se de ter dito Que é muito importante vocês procurarem no vosso ambiente os vários fundos que vocês podem usar para as vossas fotos e eu encontrei um fundo de uma água a escorrer por umas escadas por isso vocês conseguem imaginar a quantidade de luz que bate nessa água e reflete para a minha mente e o efeito ficou super super bonito e parece um local completamente diferente do que nós estávamos aqui a tirar fotos por isso parece outro local, outro dia e isso é uma boa forma de vocês conseguirem aproveitar ao máximo o espaço todo, Conseguir encontrar todos os ambientes do vosso espaço, mesmo que seja um espaço pequeno. Depois olha para o lado e fora aí que estava um prédio feio antigo e disse então, tal. Olha, a aqui então a ver como é que é o das pregas. E vocês estão a ver agora que funcionou mesmo, mesmo muito bem. Vocês se calhar olhavam para o prédio e diziam, ok, este prédio é feíssimo, não vai funcionar, mas como fundo funcionou mesmo muito bem e fez um contraste entre as cores quentes do outfit do leitão e do chão para um prédio mais azulado, mais frio e criou esse contraste super, super engraçado. Por isso estudem muito o ambiente em estão e testem todas as possibilidades e vocês vão ver que coisas que vocês se calhar não dariam nada por elas, Vão ser as vossas fotos preferidas, acredito nisso. Uma foto que eu queria tirar ao leitão era apertar os cordões. Porquê? Ele tem um, um estilo super clássico e sempre imaginei tirar uma foto dessas a um modelo em que ele está apertado os e achei que o efeito ficou super giro e acho que coincidiu mesmo muito bem com a personalidade do leitão e o tipo de fotos que ele tira e o tipo de estilo que ele tem. Visitem-se lá um bocadinho o vosso modelo, ver como é que ele é. Que Pode ser que vocês acham que resultariam muito bem e acho que esta ficou mesmo muito mancheira. Muito o dica que eu tenho para vocês é perspectivas, ângulos, linhas horizontais e diademais e, e, neste caso, uma foto de baixo para cima. Meu Deus, estou armada em uma aranha. Eu queria que ele se sentasse numa esquina, de umas escadas, para criar a ilusão que ele estava num sítio bastante alto. Ele estava num sítio alto, mas não assim tão alto, e com linhas horizontais e diagonais, eu acho que fazem a foto resultar ainda melhor, por isso procurem esse tipo de perspectivas, procurem linhas diagonais, linhas horizontais, procurem sítios que criem a ilusão de ser algo maior, algo mais perigoso talvez, e usem isso em vosso favor nas vossas fotos. Para esta foto eu pedi ao meu modelo para se colocar num fundo de grafite e como eu achei que não havia muita perspectiva, era uma foto muito bidimensional eu adicionei o meu prisma e o que o prisma fez foi adicionar uns efeitos de luz, uns efeitos de cor e deu algo extra à foto que ela sem esse prisma não teria por isso vocês podem usar, um prisma podem usar um CD que vocês de certeza, têm em casa ou até um copo de cristal ou algo de género para criar este tipo de efeito e é uma boa forma de vocês criarem algo aí sem uma foto que se calhar sem isso ficaria super rasa, lisa, básica Foi uma ação fotográfica mesmo rápida, de meia hora mais ou menos e conseguimos tirar muitas, muitas fotos uh, Leitão está a começar a partilhá-las no Instagram e vocês vão poder vê-las todas com a edição que ele está a dar no Instagram é dele que vou deixar aqui para vocês poderem ir lá e ver as minhas fotos, por isso espero que vocês tenham gostado e digam-me qual foi a vossa foto de vida. e é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos nos no próximo vídeo.